Supina, vai lançar o um Amumuzinho aqui agora no bot com o Marlin, mano. Marlin vai com aquilo ali, beleza. E aí, mano, rapidão antes. Mumu faraó, mini cavaleiro, antes. Nossa, meu Deus, eu tô fazendo a runa do Amumu errado. Meu Deus, já ia fazer a Mumu errado. Valeu o guerreiro que lembrou aí, mano. Vamos pra próxima gameplay aqui, dessa vez de Amumuzinho junto com o Maylinho no bot, né? Esse dinho do Marlin aí eu confio. Acho que eu já vi ele jogando com isso aí. Caralho, tô o counter, galera. O Supi aparentemente aí, resposta de Amumu, mano. Nossa, deixa eu falar com o Mar é, Marlin, bagulho doido. Pegaram o sup, filho. Full resposta, mano. Caralho, devia ter banido essa porra, galera. Cadê o Marlin? Ele foi um já? Jin de TP. Nossa, o Marlin pegou TP ainda. Mano, olha essa skin, mano. Tamanho do capacete do Amumu. Parece que eu tô com um balde na cabeça, mano. O que, que é isso aqui, véio? Olha, tamanho do coco, mano. Ó, será que o chat do Marlin tá vendo mais aqui nele, mano? Deixa eu dar uma, deixa eu dar uma baldada nele. Ó. Oh. Vambora, velhinho, vambora. Que é essa aqui? Não, foi só te acordar aí, pô. Troquei de trinket. Mano, olha essa minha skin, mano. Olha o tamanho do balde na minha cabeça. Que porra é essa? Eu quero mais, Kenzo. Eita. Agora eu fiquei animado, velho. Calma, calma, calma. Vamos no matinho, eu ali. Eu quero, velho. Vamos no Agora matinho. eu quero, mano. <risos> Caralho Ô, oh, tomamos. Porra, tem um Silas aqui, velho É, então, tomamos o Silas Sup na boca, tá? Aparentemente é a resposta pra Momu Sup Ah, soup. é o counter? Aparentemente sim Mas o nosso nível 1 é bom, mano Só que você tá de TP, né? Eu sei, eu sei, eu sei Mas vambora, vambora Ó, o cara vai querer fazer o bem bolado aqui O cara tem curado Passar uma trinket aqui só pra checar Vamos passar por aqui de... vamos, vamos. Ah, não, eles estão na lane já Tá, Oxi. o cara começou aqui no top O Chaco é main, mano Fez o PF loucão lá, ó Dois campos campo o junto, quem... bravo Quer ir pra cima nível 1 mesmo? Posso ir, ó só Tipo agora ir. Só pra dar um dano. Boa trade, boa trade, boa trade. Eu vou voltar, hein? Só pra dar mais um dano? Boa, e os dois se É, forte, é forte. Você tá vendo o que eu tô vendo, né? Eu tô, eu tô, tô, tô. Eu tô sem W. Mas eu acho que tem outro follow-up. Opa. Só ignitei pro já morreu, cara completar, assim. Esse aqui eu também, se pá. Não precisa nem flashar. Caralho, que delícia, hein? Nossa, os caras jogaram muito mal, velho. Quer cara. deixar a wave assim ou você vai puxar outra? Não, não. Tem que puxar, tem que puxar. Tá. Aí a gente consegue puxar isso aqui. Eu vou tancar aqui pra te ajudar. O Opa, daqui eu não tenho um pra catapa, hein, mano. Pra pegar tudo aí. Tá. Deixa tudo só um auto-ataque. Vou dar o Pode Contigo, pai. Peguei. Boa, garoto. Caramba, mano. Nosso time tem 5 kills do nada. Porra essa? É, velho. Às vezes a sorte sorri, sorrir, né, Kenzie? É, é só nós jogar bot com uns fazer bagulho gota, posso fazer Cara, de vou você já comprou, né? Eu ia falar não. <risos> <risos> o cara, cara pergunta e já compra, véio. Mas é ah, gota pra Jean? Será que dá pra dar? Pô, dá, velho. Gota dá pra qualquer coisa. Pode, pode. Era melhor se tivesse de colheita, tá ligado? Mas como a gente já pegou uma vantagem aqui no começo, tá ligado? Já dá, ah, né? Gente... Ó, eu acho que eles ganham, essa, essa trade voltando, eles ganham, tá? Tem que tomar cuidado. Ah, sim. Eles vão pegar nível 3 primeiro. É, tô, tô ficando bom no, no bot, mas Eu só só jogo só jungle, mas tô pegando visão. É, isso é o que a gente chama de conhecimento básico Não e slain, falar né, HM, HM, O <risos> HM, HM, básico HM. do básico, né? É o básico do básico. Nossa, caramba, nossa, que vontade de dar uma bilunga nesse se ele foi folgado, hein? Oh, oh, oh, oh, olha o TP olha Pô, oh, mas cara. o tamanho da wave, minha galera, os cara é oh, louco Deus mesmo, Deus. mano. Os cara é louco, é. Relaxa, cara, tô cara. aqui, tem outra bilunga, tem outra bilunga. Quer flashar, Mine? Ah, eu vou ter meu W 3, não, eu não tenho. Flash ah, também. tentei dar no predict. Aí, tem um player. caim aqui, mano, acho que ele morre também. Herói. estancar, tá, tá, tá. Parei de tancar. <risos> Coitado, <risos> velho. Caramba, o maior pai é jogar assim, hein? é uma porreta. Caralho, o tamanho da wave, família. O cara tá fodido. Oh, o que que é isso? Ai, seu acerto. Tá, eu vou tancar a torre. Tô tankando. Ah, eu dei 20 na torre, né? Vai. Mano, o que, que é isso? Véio? Mata? Matou, velho. Porra, é essa, mano? Ou ele vai parar Não, no... tá assim, Ele vai morrer, né? você sabe, né? Ele vai morrer, ele vai morrer. <risos> Coitado, galera. Nossa mano. Quer tentar um beirinbolo aqui? Se eles, se eles checar? Sim. Vamos? Não se mesmo? Eu vou de novo. Não okay. tenho mais cooldown. Tá bom, damos um bastante. Oi mano. Ele explodiu? É contigo, pai. Batiu finalmente. Se pautou vou pegar morto? o tipo também. Tá. Já abre um o Bussetauro. Nem precisa, né? Eu sabia, o mano. Eu sabia, o eu, caralho, eu assistia. Caralho, mas eu achei que o W dele ia me deixar low, mas não ia me matar. Me matou. Eu, eu vi que ele tava vindo ainda, eu ia tentar tacar uma bilunga, não deu. Não, pô, eu, eu, eu achei que, que ele Tancava, ia tentar, o mas eu não achei que ia me matar, entendeu? Eu boto fé. Ele Bom, tá sabe morto, é. que eu ainda não usei nessa partida. Pegou, pegou, pegou? Calma, calma, calma, tem um cooldown grande. Caramba, ele tentou Ai, ainda, isso hein, isso mano? Isso. Jogamos bem aqui. Ah, mano, vai ser muita sacanagem, galera. Só espera, só espera, paciência. <risos> Meti o um louco aqui. Calma. É isso, pra... Aí, é aí ó. <risos> beleza. Nossa, galera. Dá pra matar os caras, isso sim. Eu, eu, eu acho que eu vou matei o top aqui, esse pá. Ou eu morri? É <risos> Tô vivo. Obrigadão pelo apoio. Tô aqui. Caiu na minha trap. Você caiu na minha. armadilha. Caralho, não dá pra dar o ela quê? Não dá tá pra dar nenhuma no ult da Mumu, é Não, é, não, mudou. Ó, oh, virei, Barney. Virei, virei, virei. Matei. Os dois? Não. Tá bom. Antigamente era. Antigamente a ult da Mumu era enraizamento, tá ligado? Então. É, mudaram. Agora isso. ela virou stun mesmo, tá ligado? Opa, caiu de boca no, no cangote. Eu pego ainda. Ó, Vou pegar e para de novo. Pode vir, não. Preciso de uma ajuda Quero aqui só, mano. Ah, não deu por acaso. Ó, nós acerta tudo, ó. Ai, mas... Aí, ó, Pog. Flashou agora a é resub. Aqui, pai! Morri, igual um pastel. Tô vivo, morri. Olha lá o flash, galera, do Jerônimo e ah, do Psy ali não também. Wood, não tem wood, cara. Didi? Você quer que eu te espero lá, né, meu? Melhor esperar você falar, né? É, eu vou ver, eu vou Vamos ver. Confirmar pra nós. Vou, vou ver agora. Tá. Fechou.